Fala pessoal, Colosso aqui para mais um vídeo de Skyrim, e hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, trazendo aqui uma gameplay de um mod que vai fazer você voltar a jogar Skyrim imediatamente após assistir esse vídeo. Mas antes da gente começar aqui e eu falar efetivamente do nosso mod, peço a vocês, galera, que deem aquela força pro canal, se inscrevendo, porque... As estatísticas do canal falam que 90% das pessoas que assistem o um canal não são inscritas. Lembrando, gente, que esse conteúdo é feito com o máximo de carinho para vocês e dá um baita trabalho para poder fazer. Então não deixem de valorizar o trabalho que é feito aqui e vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal. Qual que é o mod que eu tenho que trazer aqui para vocês que vai fazer vocês voltarem a jogar Skyrim? Tá vendo aqui, pessoal, que eu estou com três novos companions aqui na minha party e uma das coisas mais chatas que eu sempre achei em Skyrim é o fato de você poder usar só um companion. Pois esse mod agora vai acabar com esse problema e não somente isso, gente. Tem muitas outras coisas para você fazer com esse mod aqui. Aqui são algumas interações que você pode ter com os seus personagens, como fazer um acampamento, é, abraçar, é, escolher as magias que eles vão usar entre outras interações mas antes de eu mostrar esses outros recursos para vocês eu quero mostrar um pouquinho da gameplay aqui com o nosso grupo aqui com vários companheiros para vocês verem como fica super legal cara essa gameplay e eu esqueci de falar para vocês qual que é o mod que é o amazing Flower Twix você pode ter até cinco companions conforme fala aqui no no criador do mod fala que ele testou essa esse grupo com até 5 companions. Mas uma coisa que eu digo para vocês é o seguinte, dá para ter muito mais outros companions, pelo que eu vi aqui, tá? Tem muitos outros companions que dá para você usar. Eu acho que, se eu não me engano, até 30 dá para usar. Mas para o jogo também não ficar sem graça, né, pessoal? Perder a graça é bom você ter menos compênios, né? Eu acho que um grupo de quatro pessoas fica bem legal. Eu eu joguei várias partes aqui, instalei outros mods aí, vocês estão vendo, de armaduras e tudo mais, cara, que deixa o jogo muito legal, muito legal mesmo. Então, assim, bem satisfeito com, com a lista de mods que eu tenho instalado no Skype para quem não conhece aqui o canal pessoal eu tenho outros vídeos de mods aqui que vocês olha que massa vai adeus eu tenho uma, uma lista de, de, de vídeos de mods aqui mods essenciais desse ano e por aí vai eu vou deixar aqui o link nos cards tem aqui na descrição também os mo é, os links aqui onde vocês podem encontrar os mods que eu já instalei e, e aproveitar o máximo aí do seu Sky, mesmo depois aí, o jogo foi lançado em 2011, né, pessoal? E até hoje tem uma galera jogando 11 anos depois, praticamente. Vamos tentar achar mais inimigos aqui? Instalei alguns mods, tem inimigo por perto, cara? Eu não consigo viajar, mas vamos procurando aqui, vamos andando aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês, cara, vocês conversam com seus companions, cara, e aí dá pra você armar acampamento, dá pra fazer uma porrada de coisa legal, que deixou, pra mim, deixou o jogo bem interessante, cara. eu realmente senti, assim, vontade de jogar novamente é, o Skyrim do zero, eu tô pretendendo, queria até que vocês comentassem aqui, ah, isso aqui é legal, cara. É, batalha entre os nórdicos aqui, os Stormcloaks e os imperiais Vamos aqui para porrada Cadê os meus companions, cara? Cadê a galera? Tá chegando, tá chegando volta tá quebrando, gente Eu esqueci o nome desse companion aqui, cara Que ele tem lá em Riften, Mercúrio Mercúrio eu peguei o mercúrio Peguei o Fayendall só pra, pra testar aqui como um arqueiro do grupo, tá? E tô com a Lídia também. Eu, se eu não me engano, eu acho que a Lídia faleceu. Vamos, Fayendall, não vai matar ninguém, não, meu filho. Vamos. Não está mais no meu serviço, vazou. Ô, Lídia, o que você tá fazendo aí, doidona? Ó! Que isso, Lídia, para com isso. Deixa pra lá, gente. Não sei o que aconteceu, não. Vou jogar mais uma invocação aqui. Eu instalei outro mod. Toma! Toma! <risos> Eu instalei um barulhinho, cara, do, do cara morrendo. com muito massa. Cara, mas esse mod aqui foi um dos melhores que eu instalei nos últimos tempos, que deixou assim, me deu, deu outra cara pro Skyrim, deu realmente vontade de jogar do zero, cara. Porque o jogo vai ficando chato, né, gente, com o tempo. Vamos, Marco, chega pra cá. Por que, que a Lidia tá aqui uma retardada, cara? É porque eu tô com a arma errada pra ela. Pus uma arma errada pra ela ela tá aí, ó. Lidia, assassino, que porra é essa, velho? Isso aí é tudo do, do, do, do mod que eu tô indicando pra vocês, tá, gente? Quem que é esse cara aqui? Ah, um Stormcloak. Morreu. Bom, galera. Vou mostrar, assim que essa luta acabar, eu vou conversar com os meus... Companions, para vocês verem como é que funciona. Tem um urso aqui, filho. isso é doido. Vai lá! É o urso veio aparecer aqui, cara. Pronto, morreu. Acabou, deixa eu ver. Acabou? Olha, tinha mais um aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui conversar, ó. aqui ó, é o seguinte, ó. Follow me. Aí, aqui ó, você vem aqui, ó, depois que você instala o mod, gente, se você vier aqui em tweak options, você tem várias coisas, ó, combate, por exemplo, né, você pode configurar aqui a forma que você quer, ó, arma e escudo, é espada e escudo, quer que você fala espada e escudo, Tá? Beleza, aí. espada e escudo. Ela vai começar a, a lutar só dessa forma. Então, se você vier aqui, ó, por exemplo, vamos ver actions. A actions é umas brincadeiras, quer ver? Ó, vamos, vamos fazer um acampamento. Ó, vai, vai dar um cortezinho e beleza. Ó. Deixa eu soltar aqui. Acampamento feito aí, ó. Dá pra você brincar, fingir que você tá acampando e tal, né? Pra deixar o jogo um pouco mais real, né? Vamos com essa Kalidja novamente, que tem outras ações que dá pra você fazer, ó. Tweak Options. Isso é só você instalar, tá, pessoal? Sem contar que depois que você instala, também você pode... É, mostra lá dentro do guia do mod, que você pode usar umas magias lá que faz eles virarem lobo, virar vampiro e por aí, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. Dança pra mim. Ah lá. Deixa eu ver, vamos ver se a Lidia vai dançar. Tem uma hora que é, não é perfeito, né, gente? Mas, cara, é, é, essas besteirinhas aqui também não faz diferença. Quer ver? Drink My Blood. Aqui, ó. Criar um. Um, um, um Werewolf, né? E por aí vai. Deixa eu ver aqui do dance pra, pra. Ah, não. Ela tá querendo dançar. Vamos lead, dança cara. Tá fazendo um pagar amigo aqui no meio do vídeo, hein? Cadê o resto da galera? Aqui ele aqui. Vamos conversar aqui com o é, Vamos aqui. Tweak Options, Actions, Dance. Tio.. Ah lá! Que bosta, velho Não velho, nada a ver, hein, né, cara? Pelo amor de Deus! Tem outras coisas aqui também, ó. por exemplo, é, aqui é, é, é gear é o equipamento, né gente? Pose, por exemplo. É, vamos ver aqui, ó. É, deixa eu ver.. Reza. Prey Rezar. Sacou? Aí vai, cara. Tem, tem muita coisa legal. Dá pra vocês testarem aqui, um monte de coisa legal. Tem também aqui ver, ó. Deixa eu ver aqui. Um negócio de abraçar, cara. Por aqui eu, eu, eu lembro que tinha um negócio de, de, de abraçar, assim, sabe? Umas paradas aqui que eu, eu não lembro, acho que é pose, pose, deixa eu ver. Não, cara, acho que não é não. Dance. Aí, ó, tem jeito de você escolher a dança. Ó. Hip hop. Deixa eu ver. Ah, que bosta, velho. <risos> Nada a ver, né, cara? Mas assim, gente, é isso, cara Eu vou deixar o link aqui do mod Aqui no... Nesse vídeo, tá? Então é só vocês Instalarem aí Não tem erro, tá? Muito, muito tranquilo De, de, de instalar Não tem segredo nenhum Deixa eu ver aqui, down camp que é pra, Acho que é desmanchar o camp isso aqui Deixa eu ver Vamos lá, a Lidia Aí, beleza, desmanchou o campamento Acabou Dá Uns pauzinhos aqui, gente Mas não preocupa, não é... Então, esse é o vídeo, cara Eu Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica Eu acho que o, o, o jogo Fica bem interessante com esse novo mod os inimigos aqui Vamos deixar o pau quebrar eu já tô bem overpower, então é muito difícil deles conseguirem me matar Eu quero ver se a Lidia, ah deixa eu ver se ela tá lutando com espada ah lá, Espada e escudo, tá vendo ah lá? Eu defini o, como que eu quero que ela lute Ela passou a lutar dessa forma, sacou? Aí ó, aí você vai fazendo tudo que você quiser Você não passa mais raiva com o companion Fica muito legal, cara, muito legal jogar então galera, não deixa de comentar, lembrando aí, para dar aquela fortalecida no canal, não deixa de se inscrever, galera, porque é muito delicado fazer mods, vídeos de mods de Skyrim, então dá aquela força, isso ajuda demais para que eu tenha mais vontade de trazer conteúdo, é muito complicado tá, trabalhar e fazer conteúdo aqui no YouTube. Mas eu agradeço de qualquer forma aqueles que já me seguem, que estão aí sempre dando aquela fortalecida no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixe, não deixem de comentar. Um abraço. Até mais, pessoal.